Olá, eu proponho que a gente faça agora o exercício que se chama o exercício do soufflé e o objetivo desse exercício vai ser com que você se encha de coragem. Pode ser que você esteja precisando agora na sua vida de uma coragem a mais para realizar alguma coisa que você esteja precisando, para ir falar com uma pessoa, enfim, para exigir algum direito que você sabe que é seu. E esse exercício vai simbolicamente, então, te ajudar a sentir essa sensação de coragem no seu corpo e quanto mais você praticar, como eu sempre falo, quanto mais você praticar uh, os exercícios de sofrologia, mais você vai sentir essa coragem dentro de você e aos pouquinhos vai se tornar o seu estado natural. Com bastante prática, a gente não precisa ficar praticando os exercícios de sofrologia a vida toda, você vai meio que Praticar para engatar essa sensação de coragem que você tem dentro de você. E um belo dia você vai notar que ela tá ali dentro e você nem mais vai precisar praticar os exercícios, tá ok? Então nunca esqueça dessa importância da repetição. Não adianta fazer um exercício uma vez, provavelmente não vai ser o suficiente. Mas se você adquirir o hábito de refazer sempre, aí sim você vai buscar lá dentro... Todo o seu potencial e todas as suas qualidades que você tem, porque todo mundo tem. Tá ok? Então vamos lá buscar essa coragem que você tem dentro de você. Esse exercício é super simples, você vai refazer o mesmo movimento três vezes. Você vai estar tá com os dois braços, com as duas mãos, desculpa, aqui em cima das costelas. Esse exercício pode ser praticado tanto em pé quanto na posição sentada. De preferência de olhos fechados, como sempre, porque de olhos fechados a gente entra muito mais facilmente em contato com essas sensações que, por enquanto, podem não ser muito fáceis para a gente sentir. Então você vai estar de olhos fechados, você vai inspirar pelo nariz. E quando você inspirar pelo nariz, você vai encher o seu peito de coragem. Então, e você vai sentir aqui, justamente as suas costelas se abrindo. tá? Não tem retenção de ar nesse exercício. Então você vai simplesmente se encher de coragem e em seguida expirar pela boca. Essa expiração pela boca vai servir para que você sinta como se essa coragem você se encheu de coragem e em seguida você vai espalhar essa coragem por todo o seu corpo. Então a inspiração, você se enche de coragem e a expiração, você espalha a coragem por todo o seu corpo. Você pode imaginar, se você quiser, como uma fumaça, como uma cor, como uma purpurina, como você quiser. Uma, algo que simbolize essa coragem, que você vai espalhar por todo o seu corpo com a expiração. Então é simplesmente uma inspiração e uma expiração. Não tem retenção de ar. Você vai fazer isso três vezes. Entre cada repetição, é claro, aquele tempinho em que você vai ficar simplesmente respirando normalmente de olhos fechados e sentindo as sensações de coragem no seu corpo. Durante essas pausas, se você quiser, você pode continuar com as mãos aqui. Algumas pessoas sentem um pouco de tensão. Então você pode, é claro, relaxar os braços se você quiser. Tá ok? Então, antes de começar, verifique que você não tem nenhum... Enfim, não, a gente não vai fazer nenhum movimento brusco, mas enfim, verifique que em termos de segurança está tudo bem, é, em termos de conforto também, e viva esse momento para você. Deixe de lado todas as preocupações, desliga o telefone celular, a não ser que você esteja me assistindo com o telefone celular, mas se não for o caso, deixe tudo de lado, e pense somente em você, e na coragem que você está precisando agora adquirir, tá ok? Eu vou então pedir para você fechar os olhos, desculpa, antes de fechar os olhos você vai, eu vou te dar a posição se você estiver fazendo em pé, os pés separados mais ou menos da largura dos quadris, para você ficar estável, você pode flexionar um pouquinho só os joelhos para ganhar estabilidade, se você achar que é necessário, você vai posicionar as suas mãos em cima das duas costelas, não é por isso que você vai levantar os ombros, então pense em estar com os ombros relaxados, a cabeça e o, a coluna estão retas e eu vou pedir agora para você fechar os olhos, você vai inspirar pelo nariz, enchendo o seu peito de coragem e expirar lentamente pela boca. E imaginar essa coragem se espalhando por todo o seu corpo. Você pode relaxar os braços se você quiser. Continua de olhos fechados, respira normalmente no seu ritmo de respiração. E observe as suas sensações. O que está acontecendo dentro de você, sensações nos braços. Observe o ritmo da sua respiração, sensações também no peito, no tórax, você vai reposicionar as suas mãos e se encher de coragem pela segunda vez, você pode inspirar pelo nariz, enche o peito de coragem e expira lentamente pela boca, sente o peito voltando para o para a posição inicial, espalha essa coragem por todo o seu corpo, relaxa os braços se você quiser, respira normalmente e observa as sensações, você está se enchendo de coragem, observa essa respiração ampla, a sua força, a sua estabilidade. Sente essa sensação de estar com o peito cheio de coragem. Você vai refazer isso agora pela última vez, reposiciona as suas mãos, inspira pelo nariz e expira agora lentamente, espalha essa coragem por todo o seu corpo, da cabeça até os pés, relaxa os braços. Respira agora normalmente e durante alguns segundos perceba como você está se sentindo, quais são as sensações agora de estar tá cheio de coragem. Observe o seu peito aberto, o seu tórax cheio de coragem. Sensação de força nos braços, nas pernas, nos pés, de estabilidade, de segurança. Seu corpo inteiro é cheio de coragem para enfrentar o que você quer, o que você precisa enfrentar agora. Saboreie essas sensações de coragem, perceba a sua capacidade de se encher de coragem. E o mais importante... Essa coragem está sempre dentro de você. Sempre. Você pode pegar essa coragem dentro de você, no seu cotidiano, quando você quiser ou quando você precisar. Essa sensação está sempre, sempre dentro de você. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.